Os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de Haram pelos últimos dois meses após o patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da Administração perdeu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura, o Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o o vírus de uma vez. Ainda existem sobreviventes são infectados na cidade como sustenta. A G, o Ministério irá bombardear a cidade inteira. E se for verdade, o minério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus rarante de uma vez por todas. Uma coisa é certa, seja a causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de an estão contados. de ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Kadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão, Hassan, morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu um instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. E ele deve ser recuperado. Mais informações: Estado atual. O Sulman enviou o arquivo a desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liberando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas precedentes. Que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o mais Para trás! Todos vocês! Para! O barulho vai atrair-los! <risos> em um hangar, na cabeça e mordido no braço. Oh, perda. Oh, perda, perda, perda. O Amir está ferido. O Amir está morto, mas eu estou trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um nós, nós. Veremos. Faz isso você! Você tá assustado! Não tô, não! Então, pisca ele! Ele piscou! Quê? Ele piscou de novo! E se ele for um zumbi? Ah! Zumbi! Corre! por três dias como um morto e logo depois assusta a criança. Ó oh, começo, 31. Onde eu tô? No paraíso, onde mais seria? Ok, chega de piada. Vá pra sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe. 31 é o seu número. Como é que é? O seu número. Você foi o 31º infectado. Fui a 18ª. Tu... que é contado? Uma dose a menos de antizina? Um infectado a mais. Mais um runner perdido. 31 infectados e só 7 runners. 60. O amigo morreu por causa desse cara. Fala baixo. Ah, que se dane o silêncio. Para ele é que vai pegar a do amigo. Vocês estão pegando a gente. Um por um. E você é. 31. Ah, sim. É... E a sua cabeça? Minha cabeça? Então, escuta. Até que o chefe autorize, você não está na lista. Então vá falar com ele assim que possível para agilizar as coisas. Agora, com licença. Eu estou procurando o chefe. Ele está aí dentro. Ah, você, 31. Pode entrar. Eu estou procurando pelo... Você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não, você queria falar? Comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de Torre. Brackens runners dele ajeitaram ela há uns meses e vivemos aqui desde então. Passando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo, porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o é joelho, do joelho de alguém. Aliás, a sua antesina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara? Acho que não. Tudo bem. Pegue, então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Você pega a antesina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdei um pedaço dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser o outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu, eu não sou preguiçoso, eu sou... Ei, chefe. Entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele está no 13o andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Brecken é quem manda aqui. Eu não sou preguiçoso. Pro 13 terceiro andar. Pegar umas coisas pro Rahim. 13 terceiro? Merda! Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Eu a identidade, tentando me misturar. Entendido. É é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa: eu. Fui foi morto. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu estou infectado. Então você deveria conseguir antes, Zina, assim que so possível. Não. So tô mas o quê? Dele. Oh, meu Deus, você realmente tinha que matá-lo? Droga, esse era... era meu irmão. Eu vim aqui pra te ajudá-lo. Calma, calma, tá tudo bem, eu vou conseguir ajuda. Aqui é o Crane. eu tô no 13º andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Em droga, 31? Você foi atrás do Mark? Tá tudo, bem. Tá tudo baixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Deixa eu a Lina embaixo. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Vou que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento Por favor, rápido Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto isso é tudo que eu posso encontrar, vamos tentar Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gás e álcool, hein? Não é simples, mas vai. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele Deixe isso pra lá, eu só quero retribuir o favor. Resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? Ah, me disse Sim. sobre a sua ideia pro ninho. Cargas, Cargas explosivas? explosivas? É sério? Explosivos? Tá, eu nunca raco, falei isso pra... Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida Eu sei o que tô fazendo Ah é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou A nossa mãe morreu você deveria ser mais legal comigo, eu sou sua única família Ainda mais, mais a que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim, você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Então... Então, fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. Eu tô limpo. Onde eu encontro o Bracky? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá pra academia. É no último andar. Só alguns lances de escada pra cima. Tô lendo. Onde você tá? Vindo a nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora pule até tá lá embaixo. Você tá ah, maluco? Isso é suicídio. Não seja. Cara, você não pode estar tá falando sério. Veja então. Ah, oh, meu Deus, não se mexe! Eu vou chamar ajuda! Ha! Eu só tava zoando você. Filho da puta! O que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá! Desça aqui! Isso só pode ser brincadeira. Puta merda! Outra merda! É uma viagem. Mas não gaste toda a energia aí. Tem mais para sobreviver a lavada, você precisa se aproveitar do A maioria dos zumbis não sabe escalar, então quanto mais difícil melhor você. Tem umas situações típicas montadas aqui para você. Vamos ver como você se sai. Oh. you. Quando cheguei disso, foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio! Nunca vi nada parecido! Hein, que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Promete não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antizismo. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai tirar equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Então, tá esperando o quê? Vai logo! de verdade para fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente. avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias, mas aqui, isso é pra você. Aliás, estão dizendo na torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antesina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você, mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira, sem ninguém para ajudar, além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mas alguma coisa? Eu estou meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher para te esquentar à noite. <risos> Tenha cuidado lá fora. Já perdemos muita gente. Ok, okay. novo Zero está num trailer numa quadra de esporte cercada. Quando você sair da torre, se mantenha à esquerda e vá em direção ao sul. Não pra se perder. É crane, moleque. pedaços de carne podre nunca descubram como subir em uma van doutor, olá, tem alguém aí? Camden, está me ouvindo? Uh, então, eu deveria tomar uma vacina? que? não, não, inibidor chama-se antizina. inibe os sintomas, ressente-se a adia o inevitável é o que a G.R.E. É pode fazer Inevitável? Então, não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura, mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível, definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Kenden, sim, eu acho. É, onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Kender? Um colega preso no setor zero... Onde o surto, bom, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio. Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor. E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne e deixei pela cidade... Esperando que os infectados se alimentassem deles e eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas não funcionou? Uh, não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizena de reserva agora, nesse caso. Certo, estou bem ocupado. Pode ir agora. O que eu estava fazendo... Te mantém vivo. Não. Rahim, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu tô me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Ele tem serviço pra você. que eu precisava. Mais gente inexperiente. Ok, fique quieto e escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros, equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antesina. A GRE envia um vídeo pra gente avisando quando estão a caminho. O problema é, as entregas de antesina sempre são pegas pelos capães do Rise e você não quer se meter com eles. Os caras do Rise trabalham somente durante o dia, porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de vão chegar hoje ao pôr do sol. O Brecken quer buscá-las. Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega. Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse, sair de noite é basicamente suicídio. Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí, nas últimas semanas. Brecken e o time vão ficar bem hoje, desde que você saia agora e prepare as armadilhas. Esse é o seu trabalho. Beleza. Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver. Eu vou te acompanhar por áudio. Mas lembre-se, sem essas armadilhas, Breck não vai sobreviver. E se ele não voltar com a Zina, estamos perdidos. Antes de sair, peguem os fogos. Eu mesmo os fiz. Eles são uma ótima distração se vocês em perigo. Oh, agora? A gente precisa urgentemente de ajuda. Ah, eu tô na rua, trabalhando pro Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando ajeitar um dos abrigos pra missão do Breaking. Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Ok, eu tô aqui, junto com alguns infectados. Um segundo. Crane falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele está numa espécie de trailer de pesquisa e está trabalhando numa cura para o vírus. Ele se chama Ziri. Alô, câmbio. Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Acabei. Oh, ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E... Rain? Obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tenha um carro aí perto. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. Estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda nem foge, certo? Jogue alguns na multidão. Pronto com o carro, Spike. Continue assim e você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. Eu nem preciso te dizer. Não seja vivo em espaços abertos. Spike, as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode, já falei. Elas servem apenas para a missão noturna. Merda, ah, ok. Você tem aí. Ok, as luzes estão prontas. Pai, que o quarteirão inteiro apagou. O que está acontecendo? Thank <laughs> you. Eu a subestação, mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Aqui é o Kyle Crane. Crane! Como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Um segundo. Primeiramente, você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. Aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloca a lanterna na cara dele ou leve para uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. nada lá fora. De quando eu sinto como se não tivesse nada lá fora. E os infectados? Por que não deixar eles irem? Falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Parece que a missão do Brecken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade para finalmente conhecer o Brecken e confirmar a identidade dele. O time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do Rice, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar. Entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. já estar confiante. Brecken, Lena... Talvez você consiga convencê-lo. Jade, quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracky, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa. Sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode. O crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Alina tem razão, você precisa ficar aqui cuidando da torre, convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. OK, tudo bem. Boa sorte, crane. Chase, tem um minuto? Claro Eu falo com você num minuto Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir O Bracken foi severamente ferido lá fora Mais do que quer que as pessoas saibam Ele levou uma pancada na cabeça Agora ele tá começando a ter convulsões, e eu não tenho nenhum Loratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio para ela todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia para pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuarão dando remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender.